Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons, então aqui eu separei alguns elementos sobre o dominante, tenho certeza que você vai gostar, então é isso aí, o primeiro exemplo nós vamos pegar aqui, tônica lá, pois é a tonalidade do backing track, certo? Nota lá, terça maior, Quarta justa sétima menor, essa é a função do dominante, ter a sua terça maior com a sétima menor, tanto em acordes ou escalas, finalizando aqui na tônica lá, logo a digitação ficou da seguinte forma, o bacana que a guitarra está afinada em quartas, logo a corda número dois está em Dó e a número 1 um está em Fá, ou seja, um semitom acima da afinação original logo, se eu venho aqui na nota Lá, eu faço a mesma digitação aqui você pode estudar uma junção pensando em apenas um fragmento, veja lá, de forma lenta vai trabalhar na sua improvisação. Certo? Você gosta de Shred Guitar. A mesma concepção você pode utilizar aqui na corda de número 6, pensando na nota lá oitavando aqui na corda de número 4, na casa 7, sendo a mesma digitação. Certo? Então aqui você já tem um elemento bem interessante, certo? Aqui nós vamos improvisar agora com a penta dominante, inserindo a sua terça menor. Teoricamente isso é errado. Você colocar uma terça menor sobre um acorde maior. Mas essa é a grande sacada do blues. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa free lessons, que tenha lhe ajudado em uma visualização diferente com o braço. Então é isso aí. Gustavo Guerra, Andalos, Tecnic.